Boa tarde, Comunidade Urgues. Uh, venho aproveitar o espaço dado pela Pro-Reitoria de Extensão para fazer a divulgação de um projeto de extensão que desenvolvemos junto à Faculdade de Farmácia. Eu sou Andréas Mendes, professor e atual coordenador desse projeto. Esse projeto trata de, do descarte correto de medicamentos vencidos como uma proposta de educação ambiental junto às escolas de ensino médio. Estamos evoluindo ele para... Uh, trabalhar também com a nossa universidade, com o campo universitário, para sabermos também, uh, termos dados de comportamento, de conhecimento acerca das ações que nós tomamos no dia a dia para o descarte daqueles medicamentos que nós temos em casa, aqueles medicamentos que uh, vencidos, bem como as sobras. Todos têm seus medicamentos em casa, nós temos a nossa farmácia caseira, Uh, sendo muito importante termos atenção com ela, termos uh, todo um acesso no sentido de conhecer os prazos de validade, de, de armazenarmos corretamente, de termos cuidados com aspectos de intoxicação. Uh, além disso, nosso projeto tem como principal foco nós termos consciência das ações corretas do descarte desses medicamentos vencidos. Jamais inserir, realizar esse descarte uh, em vaso sanitário, em água corrente, em pia, uh, em lixo orgânico e lixo seco. O que nós devemos sim é encontrar coletores de medicamentos vencidos que estão junto às farmácias, às redes de farmácia. Os po alguns postos de saúde também têm trabalhado com essa ideia de se, uh, de se fazer o um recolhimento. Convido a todos para conhecer melhor o projeto com algumas postagens no, num blog que nós temos, que é de descartecorretodemedicamentos.blogspot.com. Divulgo também um parceiro nosso, um parceiro dos coletores de medicamentos, que uh, pode se ter, obter informações também no descarteconsciente.com.br. Então, uh, acredito ser muito importante que todos tenhamos essa consciência e quero salientar. Se tivermos medicamentos vencidos, guardamos eles direitinho, bonitinho, separamos a bula e a caixinha externa, as quais a gente pode, nós podemos então uh, descaracterizar cortando e colocar no lixo seco, mas o frasquinho ou a cartela que contém o medicamento, esses devem ser levados até as farmácias que têm os coletores adequados para fazer a destinação correta uh, uh, destes medicamentos. Vamos cuidar do meio ambiente, vamos ter ações de consciência ambiental com os medicamentos vencidos. Esse projeto, como disse, é da Faculdade de Farmácia da URGS, com uma equipe parceira, professores, alunos, técnicos e a nossa COSAT FACFAR. Um abraço a todos.